O que faz uma princesa? O que torna alguém nobre? Como reconhecer a realeza de uma mulher quando isso não pode ser visto com os olhos? Não é fácil ser princesa. Muitas querem, mas a nobreza pode se perder em atos banais. Enquanto muitas se esforçam para parecer igual, Existe superioridade em não se rebaixar ao mal. Ainda que os inimigos pareçam fortes, tem uma certa nobreza em escolher armas melhores. O pai faz da filha uma princesa. Equilibrando a força e a fragilidade, o mundo a reconhece uma rainha. Como Esther, toda mulher é nobre. Sua história não é um conto. Toda a vida conta.